sabe que sobrou para o Drogovic, pois é, sobrou para o brasileiro, que não vai correr, mas a gente não pode dizer que o Drogovic sai desse início de temporada, na verdade, dessa pré-temporada que ele participou, no prejuízo. Eu acho que muito pelo contrário, porque quando a gente olha hoje para a Fórmula 1 e a gente tem cada vez menos testes e os pilotos muito reféns dos treinos livres no fim de semana para poder é, testar acertos diferentes, atualizações e tudo mais, a gente vê que o Drogovic teve a chance de andar com esse carro novo da Aston Martin que já mostra ser um carro muito bem nascido. A gente ainda não sabe exatamente onde esse carro se encontra. A gente vai falar da Aston Martin mais um pouquinho. Mas, Ana, você concorda que o Drogovic ele sai no lucro apesar dessa expectativa frustrada? Talvez mais frustrada da parte da torcida. Eu acho que o Drogovic, no, no final das contas, ele já sabia que a chance de correr era pequena. Exato, eu acho que isso era muito claro para ele, é lógico que há um marketing, assessoria, mas ele se mostrava muito com pés no chão em todas as entrevistas que ele dava quando questionado a respeito de correr ou não no GP do Bahrein. E é o que eu falei um pouco quando saiu o anúncio né, de que o, que o Stroll havia se lesionado, que eu falei um pouco no vídeo com o Pedro Henrique Marão, inclusive. Era o melhor dos mundos para o Drogovic e tanto ele correndo ou não. Porque ele pegar o carro num momento em que não há pressão. Testes são testes. Aston Martin foi bem no teste, mas não significa que ela vai bem na temporada, assim como uma equipe, por exemplo Mercedes, que teve problemas no teste, vai fazer uma temporada ruim. E ele pegou esse carro num momento totalmente sem pressão, ele já, no, na primeira oportunidade que ele teve, caiu no colo dele testar esse carro no Bahrein, testar de diversos modos, com diversas configurações, rodar de diversas maneiras e também num, num fim de semana em que o outro piloto reserva, o Stoffel Van Dorn, estava fazendo Fórmula E. Então, se alguma coisa acontecer em algum momento da temporada com alguns dos pilotos, eu acho que ele vai ser a primeira opção para assumir esse carro, ele já tem experiência com esse carro e por mais que seja um carro igual da Fórmula 1 2022, tem algumas mudanças e algumas configurações que pegar nos testes é muito importante para ele, né? Então, é, é lógico que há, sempre existiu aquela esperança, todo mundo, não, ele vai correr no GP do Bahrein, porque ele participar realmente era um indicativo de que as coisas com o Stroll estavam confusas, mas de certa forma, eu acho que ele sai no lucro, Lu. Eu acho que, igual eu falei no vídeo com o P, ele foi a Hannah Montana, sabe? Correndo ou não, ele viveu o melhor dos, dos dois mundos. Ter a chance de correr no GP do Bahrein, que não vai acontecer, mas ele vai estar à disposição, caso o Stroll se sinta mal em alguns dos testes, e também pegar, lógico, o carro de primeira, assim, nos testes de pré-temporada.